Pegar na sua mão a Bíblia Sagrada, livro de Salmos, capítulo de número 91. Procura dando glória a Deus e dando aleluia. Salmos 91 é o texto que o Senhor propôs em meu coração para falar com os amados na tarde deste dia. Salmos de número 91 Procurando, você encontrando, diga glória a Deus que você encontrou Salmos 91 diz assim a palavra de Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio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 Nem a peste que anda na escuridão Nem a mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e áspide, de calca calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois... Que tão, som, que tão encarecidamente me amou Também eu o, livra, eu o livrarei Poluei num alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrá-lo-ei e glorificarei Dar-lhe-ei abundância de dias E mostrarei a tua salvação Aleluia Levante a mão a Bíblia para o céu e diga Senhor Jesus Frio, feio e fraco Diga mais forte Senhor Jesus Eu preciso Outra vez diga Eu preciso Ser tocado Por tua palavra Nesta tarde Diga meu Deus O meu coração Está aberto Para ouvir a tua voz Podei vos assentar e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus o mais forte que você puder. Aproveita que não é para minhas palmas, batam palmas e dê glória. O Salmo 91 é um Salmo que muito famoso, muito conhecido. É um salmo messiânico. Neste salmo nós percebemos diversas promessas inseridas neste salmo. Há algumas pessoas que elas erroneamente vão dizer que as promessas, as palavras contidas neste salmo não podem aplicar-se à nossa vida na atualidade. Eu digo erroneamente, estas pessoas pensam e interpretam assim Pelo simples fato de que Após Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário Nós recebemos o direito de estarmos agora em Cristo Se nós estamos em Cristo A aplicabilidade dessas promessas Alcançam as nossas vidas no dia de hoje Se nós estamos em Cristo Nós somos, sim, habilitados a viver O cumprimento destas promessas Quantos aqui estão em Cristo? Levante a tua mão e dê um glória a Deus O Salmos, ele começa dizendo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Perceba que o salmista Ele não está dizendo Que para desfrutar das benesses e das bênçãos Das promessas proferidas neste salmo Você não pode passear no esconderijo do Altíssimo Ele não está dizendo Aquele que faz turismo no esconderijo do Altíssimo ele não está dizendo aqueles que visitam o esconderijo do Altíssimo Ele está dizendo sobre aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo Etimologicamente, habitar no esconderijo Habitar significa fixar residência Fixar local Estabelecer raízes Estabelecer lugar Aonde você está Aprofundando As suas estruturas Esta é uma verdade Que precisa ser Aplicada aos nossos Corações Em Deus eu tenho um lugar Para me esconder Eu não posso estar Nesta condição de vez em quando Eu não posso estar Nessa condição uma vez ou outra Eu não posso estar nesta condição De estar no esconderijo do Altíssimo esporadicamente. Eu preciso fazer disso uma regra Uma prática de vida Eu preciso decidir viver Aonde? No esconderijo do Altíssimo E aqui eu entendo Algumas verdades deste salmo, dito de, de tudo isso, a primeira verdade é que o Altíssimo, ele tem um lugar que ele pode esconder aqueles que estão nele, isso é poderoso demais Deus, o nosso Senhor, ele tem um lugar que ele pode esconder os seus filhos, e é impressionante porque quando Deus esconde alguém, ninguém é capaz de achar aquele que Deus escondeu, quando Deus esconde alguém, ninguém é capaz de encontrar aquele. Aquele que o Senhor escondeu Levante a mão direita você que pode Levanta a mão esquerda também Que eu recebo graça hoje à tarde Para liberar uma palavra sobre a tua vida Deus vai te esconder O maligno não vai te encontrar Eu vou começar a liberar esta palavra Os que quiserem recebendo É só ir dando glória para receber Deus vai te esconder O maligno não vai te encontrar Deus vai te Esconder, A enfermidade não vai te encontrar Deus vai te esconder A maldade não vai te encontrar Enquanto eu estou ministrando esta palavra Eu já estou profetizando pela autoridade rema de Jesus As enfermidades que estão no corpo de alguém hoje à tarde Elas desaparecerão Porque Deus está te escondendo Do Altíssimo Oh glória Estamos escondidos por este Deus Não estou convencido, lembra quando o profeta Elias, ele liberou uma palavra para Jezabel e Acabe, o que ele disse pastor? Ele disse, olha, segundo a minha palavra, não vai cair chuva nem orvalho na terra, a que eu diga novamente foi Elias liberar esta palavra Deus assinou a palavra que Elias disse Deus trancou os céus não caía nem chuva não caía nem orvalho Jezabel e acabe desesperados eles decidem vamos caçar o profeta Elias até nós encontrá-los para matá-lo e a busca começou começaram a procurar por todos os lugares Começaram a procurar Por todos os ambientes Porém, quando tramaram Tirar a vida do profeta Elias, Deus disse A Elias, vai para o Ribeiro de Querite Esconda-te Elias Porque Senhor, fica tranquilo Você não vai passar Necessidade lá no local aonde eu estou lhe ordenando Para que você se esconda Eu estou preso um lugar para você estar escondido, quem sabe Elias, o texto não diz que ele não questiona, mas possivelmente se fosse nós, nós diríamos, o que eu vou comer neste esconderijo, eu preciso levar alimentos, eu preciso levar suprimentos, eu preciso levar alguma coisa para minha subsistência, Deus diria, não, o esconderijo que eu preparei para você, já está incluso, eu vou enviar corte para sustentar a tua vida Eu vou enviar corvos para manter a sua subsistência Quando Deus esconde, ninguém é capaz de encontrar Quem pode levantar a tua mão e abrir a tua boca e dar um glória a Deus Por esse Deus que nos esconde Segunda verdade do Salmo 91, é que o mesmo Deus que tem um esconderijo, ele tem para nós um lugar de descanso, ele vai dizer, na sombra do onipotente Deus. Descansará, perceba todas as vezes que você vê uma sombra, é sinal que algo real está junto. Se você vê a sombra de um carro, pode observar: o carro está por perto. Se você vê a sombra de um animal, pode observar: o animal está por perto. E quando você vê a sombra do Onipotente, ou oh glória, isso é fato: o Onipotente também está. Oh! perto, você está descansando na sombra dele, o onipotente está por perto da tua vida, levanta a mão, eu estou sentindo uma graça poderosa aqui sobre este altar esta tarde levanta as duas mãos para os céus eu vou liberando esta palavra e os que quiserem recebendo é só ir glorificando a Deus para receber, eu estou dizendo que a enfermidade desaparecerá hoje à tarde, porque nós estamos na sombra do onipotente, ele não está a longe Ele está perto da nossa vida Eu estou dizendo Que a libertação vai acontecer Porque nós estamos na sombra Do Onipotente Ele não está longe O Onipotente está perto da nossa vida O Onipotente Está aqui nesta tarde O Onipotente Deus está ao nosso lado Oh glórias a Jesus Se o onipotente está conosco Eu tenho a tranquilidade De descansar Levante a mão direita para o céu e diga Eu vou descansar Abre a boca, fala com vontade Diga eu vou descansar Não é muita gente Pouco barulho, diga mais alto Eu vou descansar lembra-se quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade veio, todos os discípulos que estavam no barco ficaram desesperados por quê? porque eles estavam vendo as ondas do mar balançando o barco de maneira intempestiva e eles estavam vendo ali a possibilidade daquela embarcação naufragar eles estavam vendo ali a possibilidade de todos perderem a sua vida, as suas vidas Mas Jesus estava com eles no barco E enquanto todos estavam desesperados Jesus estava no barco dormindo E por que, que Jesus está dormindo? É simples O porquê que Jesus descansa no meio da tempestade? É simples Ele sabe que não vai morrer naquela noite Ele conhece o propósito dele ele sabe que a tempestade obedece o poder da tua voz ele sabe que o vento ele não é mais poderoso do que a autoridade que estava sobre a vida dele hoje é a tarde que o Senhor está dizendo para alguém descansa, eu ainda estou no controle, em Cristo você tem um lugar de descanso pastor, é o meu filho que está nas drogas entregou na mão de Deus, então descansa, o Senhor já está trabalhando, pastor, é o meu casamento que está por um tris, entregou na mão de Deus então descansa porque o Senhor já está no governo de toda a sua história O que o inimigo não compreende É o porquê que hoje é feriado E estão todos aqui na igreja Glorificando e adorando ao Deus Eu sei que tem pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo E estão desesperadas Estão passando situações tenebrosas Algumas o momento mais negro da tua história O porquê que você está aqui glorificando Porque você entendeu em Cristo você pode descansar Em Cristo você pode dormir tranquilo Em Cristo você pode alegrar o teu coração E saber que Ele está trabalhando por você Trabalhando em prol da tua vida Glória a Deus, descansa A terceira verdade que nós encontramos no Salmo 91 Está no versículo de número 3 Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa O que é laço do passarinheiro? É uma armadilha preparada para prender e pegar Pássaros silvestres E qual é o objetivo dessa armadilha? É posto algo do interesse do pássaro E quando ele vem buscar Aquilo que é do seu interesse Automaticamente ele fica aprisionado Ele cai em uma armadilha Veja o cuidado de Deus Para com a nossa vida Ele nos livrará Do laço que o nosso adversário Está armando contra nós nossa vida, oh glória eu vou dizer outra vez porque você perdeu a chance de dar o glória a Deus mais alto da tua vida o nosso Deus, ele nos livra do laço que o diabo está armando contra a nossa vida aleluia, sabe na nossa vida, aplicando e fazendo uma contextualização prática do que seja o laço do passarinheiro, é aquilo que vem como diz a minha saudosa mãe tem cara de bênção, tem cheiro de bênção Tem jeito de bênção Mas na verdade não é bênção É uma tremenda de uma luta Que nós, nossos olhos estão sendo atraídos Sabe quando os laços são armados? Sabe quando o adversário arma aquela emboscada? Para tentar nos aprisionar Para tentar nos fazer refém Para tentar nos fazer refém da angústia Refém do medo É exatamente isso que este salmo está fazendo que está falando para nós é exatamente esta promessa que a palavra de Deus está nos conferindo e nos garantindo nesta tarde. O laço é certo, será armado, mas eu livrarei você de todo mal. Eu livrarei a tua casa, eu livrarei a tua família. Aleluia! Oh glória! O livro do profeta Isaías, ele disse que nenhuma ferramenta preparada Contra a nossa vida Há de prosperar Porque o nosso Deus Ele livrará a nossa vida Em Deuteronômio capítulo 7 o Verso 8, diz que se o nosso Inimigo vier por um caminho Contra nós, por sete Caminhos, ele terá que Fugir, oh glória a Deus Porque nós temos um Deus Que nos guarda, no evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus Disse que aqueles que são Nascidos de Deus, se beberam. Ter alguma coisa mortífera Não lhe fará dano algum Porque o maligno não vai poder tocar Naqueles que são nascidos de Deus É promessa não é do pastor Lucas É da palavra de Deus O Senhor nos livrará de todo mal O Senhor guardará a nossa vida para sempre Oh glória Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Você pode ver Nós acabamos de passar por um momento pandêmico E nós experimentamos esse cuidado de Deus E a nossa casa experimentou esse cuidado com o mestre Não pastor, sim, eu digo isso sem medo de errar ou você acha que você está vivo, é por causa da vacina, é lógico que é muito bom, ajudou, mas quem sustenta a nossa vida irmão, não é vacina nenhuma, é o poder de Deus é que nos livra e que nos guarda de todos os males, é o poder de Deus é quem guardou a nossa vida, é o sangue de Jesus Cristo que guardou a nossa casa. Se você acredita nisso, glorifica este Deus que está guardando a nossa vida de todos os males. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel é um escudo que tem o objetivo de proteger um soldado. Alguém ou um indivíduo De um ataque curto Então O salmista está dizendo o que? Quando o ataque for curto Contra a sua vida Você tem o escudo chamado Broquel para te proteger E quando o ataque vier de longe De lugares altos Fica tranquilo A verdade de Deus A fidelidade de Deus Será o nosso escudo que vai nos manter vivos Alamasham da na calabaya. Oh, glória, não tem mentira que vai atingir a tua vida para te fazer parar, não tem calúnia que vai atingir a tua vida para te fazer parar, não tem feitiço que vai atingir a tua vida para te fazer parar, podem colocar o nosso nome na boca do sapo, na boca do elefante, na boca do boi, na boca, na boca da vaca, na boca de quem quiser, mal nenhum nos atingirá. Fidelidade de Deus vai guardar a nossa vida de todo mal A fidelidade de Deus vai guardar todos os teus filhos para sempre A fidelidade de Deus Eu ouvi um testemunho essa semana que muito mexeu com o meu coração Um casal estava... Chegando de uma rotina de trabalho e este casal, sem saber, estava sendo acompanhado por um bandido que pretendia assaltá-los e matá-los. Quando o bandido percebe que este casal está indo para uma área nobre da cidade, ele decide então deixá-los entrar em casa. Aguardar anoitecer, invadir a casa, roubar o de valor que o casal tinha e tirar a vida deles. Mas a esposa deste casal, serva de Deus, entra na tua casa, marido não crente, já dá uma boa noite e vai deitar. Mas a mulher crente dobra os joelhos na beira da cama e a sua oração é, Senhor. Cobre a minha casa com teu sangue Cobre este quarto com teu sangue Cobre os muros da minha casa com teu sangue Apaga a luz e vai deitar No meio da madrugada este bandido invade a casa E quando ele invade a casa Ele abre a porta aonde estava o casal E quando ele abriu a porta onde estava o casal ele viu as paredes sujas de sangue. Ele viu a cama suja de sangue. Ele se desesperou e saiu correndo e disse, alguém chegou na minha frente. E quando ele estava pulando para o lado de fora, a polícia está passando. A polícia o aborda. E ele diz, olha, eu estava com o objetivo de invadir a casa tal. Mas quando eu cheguei lá, tinha sangue para todo lado. A polícia pega ele, o prende, volta nessa casa. Entra na casa. E é quando entra na casa, chega no quarto onde o bandido falou que estava tudo cheio de sangue O casal estava dormindo, acorda o casal A polícia conta o fato que aconteceu para o casal A mulher sorrindo, ela diz, ele não está errado Realmente aqui está tudo sujo de sangue Mas não é sangue de assassinato, é o sangue de Jesus que está cobrindo a minha casa é o sangue de Jesus que está cobrindo a minha vida É o sangue de Jesus que está cobrindo a minha família Você que acredita no poder deste sangue Abra a tua boca e dá glória a Deus por este Deus bendito Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita, ó oh glória Mas tu não serás atingido este versículo é, claramente está falando de um cenário de guerra Vai cair mil ao teu lado Vai cair dez mil à tua direita A promessa inserida aqui neste texto é clara Vocês estarão em uma eminente guerra Vocês estarão em uma eminente batalha mas fique tranquilo Não tenham medo Porque eu vou derrubar todos que tentarem atingir a tua vida e a tua família Eu vou dizer outra vez para ver se você dá um glória a Deus mais alto Deus irá derrubar todos que tentarem atingir a tua vida Deus irá derrubar todos que tentarem atingir a tua casa Deus derrubará É normal nós termos medo E existe duas vertentes do medo Existe um medo Que é Da defensiva do nosso organismo Explico O medo que você tem Que não é um medo patológico A ponte de te dominar Medo comum Como estado de defesa Quando você Tem medo e receio De Entrar em uma curva em alta velocidade com o seu carro Esse medo é um medo do seu organismo defensivo a você Mas há uma outra vertente do medo que é patológica e esta é perigosa É aquele medo que para você É aquele medo que não te deixa avançar É aquele medo que te deixa ficar estagnado é aquele medo que o inferno faz contra as nossas vidas Que nos faz ficar travados E a Bíblia fala de um medo como esse Lembra quando Golias ameaçava o exército dos Silisteus? Ele fazia um exibicionismo da tua forma física Ele fazia um exibicionismo com a sua é, escultura corporal E ele gritava a voz dele era retumbante Será que não tem ninguém em Israel Para lutar comigo? Será que não tem um homem em Israel Para me enfrentar? Todos os soldados Ficavam estagnados Todos os soldados Ficavam travados Todos os soldados ficavam com medo Até chegar Alguém que ele tinha sido Ungido e preparado Para não temer Absolutamente nada Oh glória Oh glória Levanta a mão direita para o céu, levanta levanta a mão direita para o céu, levanta e enquanto eu libero esta palavra os que quiserem recebendo é só ir dando glória a Deus para receber, não tenha medo de travar esta batalha Deus será contigo mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, não tenha medo de encarar este gigante pode ir na força do teu Deus, mil vai cair ao teu Lado 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Não tenha medo de encarar, não tenha medo de enfrentar. Enfrente, porque o Senhor está dizendo: Eu darei livramento para a tua vida, eu darei escape para toda a tua casa. Eu darei o escape. Haverá o um escape. Enquanto nós estamos aqui hoje à tarde, eu não tenho dúvida, o adversário da nossa alma, ele está desesperado. Porque tem gente que entrou aqui com medo, vai sair daqui com uma coragem tão extraordinária que os céus está dando. Enquanto nós estamos aqui hoje à tarde... Eu já estou profetizando pela autoridade da palavra de Deus As enfermidades já estão desaparecendo Porque nós estamos na sombra do Onipotente O Onipotente está próximo de nós Enquanto nós estamos aqui hoje, hoje à tarde adorando...